É, veio de uma proposta do professor Cirino. Né? Nessa eu vou expor a minha dissertação que eu desenvolvi no né? um mestrado de Antropologia Social e defendi no mês de agosto de 2020. Ela teve por título Migrantes Indígenas, Usuaral na Cidade de Boa Vista e o debate sobre os direitos humanos. É... A pesquisa ela se originou da suma notariedade da grande relevância da temática proposta. É, a, a dissertação em questão ela visa analisar o deslocamento dos indígenas da etnia Guarau, para Boa Vista ao tomar por base as principais legislações é, internacionais e nacionais sobre os direitos dos povos indígenas, que, no que se refere aos direitos humanos. A grande visibilidade na mídia a grande exposição nas ruas foi o que me levou a tratar sobre essa temática. Havia né? debater esse tema e a submeter um projeto de pesquisa no mestrado de antropologia social. Até então, hoje já não vimos mais tanto, mas até no quando eu comecei a debater e a estudar sobre, havia uma quantidade muito significativa de indígenas varal nos sinais, né? pedindo um mendigando e com crianças esse fato impactou muito a sociedade ralaimense, né? E como essa grande exposição na mídia, o um grande debate e devido à escassez de trabalhos, eu me propus a realizar esse projeto de pesquisa, né? É, há um grande debate a questão entre os indígenas transfronteiriços e os migrantes indígenas. Há os primeiros é, indígenas que vivem nas fronteiras, né, como Macuxis e Anomami, é, já os outros são caracterizados como migrantes indígenas, aqueles que não têm o hábito milenar ou cultural de trafegar entre a fronteira de determinado país, como é o caso do Zuarau. Né? Então, eles são vistos mais como migrantes indígenas do que como os indígenas migrantes. Né? Então, essa é uma, uma certa dificuldade, até mesmo para eles reconhecer os direitos deles como indígenas, né? que eles têm direito como isso. Até então, as autoridades e os que, os, as instituições que tratavam com eles apenas caracterizavam eles como migrantes e essa só como se fosse um adjetivo e não uma particularidade em si, né? E isso é muito interessante. O locus da pesquisa foi o abrigo centro de referência ao imigrante, né? O CRI, que eu vou falar sobre ele mais na frente, né? É o principal local que, de encontro de indígenas é etnia-warau é, em Boa Vista, é, eu também fiz outras experiências de campo, né? também figuram dentro do trabalho. O meu primeiro contato com o CRI deu-se no dia 8 de dezembro, através da feirinha, que é uma exposição de artesanato, né? que as, os indígenas confeccionam e eles vendem para a população local. Então, a, a parte frontal do abrigo ela é de livre acesso, né? na, na, nas datas dessa feira. Como eu fiquei sabendo por ou, pessoas que já tinham tratado com, com os varal no início, né, e aí após teve uma, uma grande burocracia, que eu vou tratar também na minha exposição, eu acabei entrando, eu soube do dia, me falaram através de um professor da UFRR, e aí nesse dia eu me dirigi até o local, e aí eu tive as minhas primeiras impressões. É... No dia 25 de maio de 2009, foi o meu primeiro contato adentrando o CRI. Nesse, eu fui lá para tentar sondar como que eu poderia entrar dentro do abrigo e como seria todo o processo burocrático. Né? É, a minha pesquisa é, dentro do, do CRI ela se deu basicamente dentro do período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019. Então, nisso eu fiz todas as minhas visitas dentro desse período. Né? É, com isso, somos sete idas ao CRE: um campo em Manaus, que eu vou falar também, dois campos na ocupação espontânea Calbanou que hoje já não existe mais, ficava no Jockey Club, no antigo Clube do Servidor, vou falar também mais na frente. É, as coleções de dados deu por meio de entrevista aberta, o diário de campo, registros fotográficos, mas não houve gravações por causa de questões burocráticas. Eu tive que fazer questionários prévios também por questão de burocracia para entregar às autoridades responsáveis pelo abrigo antes de fazer as pesquisas, as indagações aos indígenas. O processo burocrático foi demasiadamente demorado, caracterizando até mesmo uma tutela com relação aos indígenas que ficam dentro desse abrigo. Né? Então, eu passei, acho que, cerca do meu primeiro contato. A minha entrada no CRI praticamente demorou uns três meses de processo burocrático para poder ter autorização para entrar dentro do abrigo e essa autorização ainda foi uma autorização relativa, que eu não podia fazer, colher todos os dados que eu queria, né? Sempre tinha que ser informado o dia que eu ia, como eu ia perguntar, para onde eu ia, eu era acompanhado por um funcionário e todas essas particularidades em si, né? A minha dissertação ela se encontra estruturada em quatro capítulos, né? Direitos Fundamentais de Povos Indígenas, o Centro de Referência ao Imigrante de Direitos Humanos, O Povo Aral e Indígenas em Deslocamento. É, o primeiro capítulo, que é Direitos Fundamentais de Povos Indígenas, é, nesse eu destaquei as principais legislações né, nacionais e internacionais acerca do direitos dos povos é, indígenas, no que concerne ao direitos humanos, e interliguei de forma breve a situação do Zorau na cidade de Boa Vista. O é, um indivíduo, com todas essas particularidades, ele deve ser protegido pelos direitos humanos, independente do que seja nacional ou estrangeiro, indígena ou não indígena. É, com isso, a principal problemática na atualidade não seria mais a positivação desses, desses direitos em cartas ou, ou em leis, mas sim é, a questão de garantir que esses sejam é, respeitados e aplicados garantidos na prática, né? Então, os varados vão ter basicamente três eixos de direito que eu destaquei que são os direitos por seres humanos, por ser indígenas e por ser migrantes. Os direitos humanos eles são interligados, indivisíveis e têm equidade de importância. É, a Constituição de 1988 é, finalizou com as ideias assimilacionistas e integracionistas que se tinham dentro do Brasil, né? E daí superou-se essa questão da tutela, a é, questão do integracionismo, deu-se a questão do reconhecimento da autonomia societária, o reconhecimento da cidadania híbrida. Tudo isso veio com a Constituição de 1988 é, é com essa existência de diferentes culturas é uma importante contribuição do discurso antropológico para a idealização e consideração de novos direitos humanos então a antropologia ela tem muito ao que contribuir porque o realizador ele, ele tem um outro tipo de visão né? muito diferente da ciência antropológica então a antropologia ela tem muito a contribuir nessa questão da fomentação dos direitos em si e principalmente desses novos direitos que podem surgir é, a imposição do modelo de Estado, né, de produção de Estado, os megaprojetos e a introdução de mudanças ambientais acabaram por desrespeitar os direitos fundamentais do Uaral. Então, isso acabou levando para essa questão do deslocamento deles, que eu vou falar também mais à frente. Então, eles já vinham se deslocando dentro do próprio território venezuelano. E isso foi se alargando e até com a, o aumento da crise social, política e econômica da Venezuela, eles acabaram transpor na fronteira brasileira e entrando no território do Brasil. É, dentro da Venezuela, somente na Constituição de 1961 é que os povos indígenas tiveram algum tipo de direito reconhecido. A Constituição venezuelana de 1999 Traz direitos ligados aos indígenas nos artigos 119 e 125. A Constituição venezuelana ela é até mais benevolente que a nossa, com relação à questão dos direitos indígenas, né? Mas aí, como eu falei anteriormente, os direitos são positivados, mas aí hoje o principal é, problema seria garantir esses direitos, né? É... Os principais estudos da OIT estão interligados ao trabalho escravo na América. A OIT, a Convenção 69, ela é um dos principais documentos que se é utilizado na questão com relação ao direito internacional dos povos indígenas. Né? Então essa é uma, um, um documento é, jurídico muito importante quando se tem o se trata com relação ao direito dos indígenas em si, né? Então, a Constituição de 1988, a Convenção 69 e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, ou Direitos dos Povos Indígenas, elas basicamente elas vão sintetizar nos seguintes pontos: são os sujeitos de direitos e cidadania plural, o reconhecimento e a promoção das peculiaridades culturais, direitos originários sobre as terras, o uso das riquezas das terras indígenas, o uso da língua materna e a denominação de povo. Além da consulta prévia e informada. É, tá. Conforme Torelli e Amada, no relatório sobre a questão dos aspectos jurídicos, né, no trato ao povo, aos povos indígenas, eles conceituam que os direitos garantidos aos povos indígenas por tratados internacionais recepcionados pelo. Ordenamento jurídico brasileiro, bem como a própria Constituição, de normas infraconstitucionais devem ser estendidas aos migrantes indígenas sem perda normativa. Então, então, isso que vai se tratar: que essa questão de se respeitar esses ordenamentos jurídicos e até mesmo essa extensão de direitos, elas podem ser aplicadas aos indígenas varal sem nenhum tipo de é, implicância jurídica, né? Elas podem ser estendidas a ele sem nenhum tipo de perda. Então, com isso, no dia 21 de, de fevereiro de 2019, eu fiz uma experiência de campo em Manaus para se ter é, essa primeira noção de como seria uma pesquisa de campo, né? como seria essa pesquisa etnográfica, como eu, como eu procederia com a questão da obtenção dos dados em si. Então, eu me desloquei até Manaus sim, com o professor Cirino e mais um orientando nele, né, que estava trabalhando também com as questões dos indígenas do Aral, tratando a questão da temática da diáspora. E nessa, nós, eu consegui absorver essa questão do trato de campo em si, né, que foi uma experiência de dado muito rica para mim. Trouxe um ganho muito exponencial para a minha pesquisa e as minhas idas é, futuras que eu iria realizar dentro do CRM. É, o povo Aral, como se caracteriza esse povo? Aí eu já vou tratar a questão das origens históricas, né? Eles vêm da região do delta do Rio Orinoco. É, eles, eu vou tratar essa questão deles, da, da, da situação histórica deles no delta do Rio Orinoco, até a presença deles no estado de Roraima, né? mais basicamente na cidade de Boa Vista. Então, habitantes da parte da, é, sul da América... Antes mesmo da chegada dos europeus, eles têm uma dinâmica de mobilidade, é, enquanto com outros etnias, e o contato com brancos influenciaram a disposição espacial dos varal. Né? Então, desde o início dessa ocupação deles na região da Venezuela, esses contatos com os povos, primeiramente com os povos indígenas e depois com os, com os europeus, acabaram por influenciar essa disposição é, do povo varal. Né? É, inicialmente, eles eram nômades, é, grupo um coletor, né, e foram é, aos poucos modificando seu estilo para um estilo de vida sedentário. É, eles tiveram um contato esporádico né, com a sociedade nacional, e isso garantiu a preservação de muito da cultura aguaral, né, até a década de 30 do século XX. Geralmente, eles são monogâmicos, e em alguns casos, eles possuem mais de uma mulher. A mulher ela tem um papel de preponderância dentro do grupo aral. Ela é quem distribui os recursos dos alimentos. E isso é um dado importante, porque isso acaba se refletindo dentro, da, é, dentro da, da disposição urbana também. Quando eles vão fazer essa questão da coleta e quando eles vão pedir a esmola, a questão da mendicância, eles têm como se fosse a questão... De, do extrato de coleta né? então é a mulher que vai ela coleta esse excedente que seria no caso o dinheiro e leva para o seio da comunidade e ela distribui ali como a mesma forma como eles dentro do seu ambiente originário né? então eles trazem essa questão cultural também reproduz dentro do espaço urbano as habitações que eles é, que eles ficam são denominada de janoco né? que no caso seria casa se você fosse Traduzido o aral, né? O lugar onde se fica o chinchouro. Os chinchouros são as redes, né? Então seria isso, o Janoco. A, a educação formal foi introduzida pelos missionários, especialmente os capuchinhos. A dificuldade de acesso às terras tradicionalmente ocupadas garantiu certa prevenção das tradicionalidades. Como eu já falei antes, eles um passaram um certo período é, sem um contato, um contato direto com a, popula a população nacional, né? A integração, à vida nacional e o contato com os crioulos é, acabaram transformando o modo de vida. O crioulos é como eles chamam os não indígenas, né? Esse é um termo, particularmente, que ele traz uma carga histórica, inicialmente ele era denominado... É, para os europeus, que nasciam na, na colônia, né, mas aí depois, com o desenvolvimento, dentro da Venezuela em si, crioulos seriam aqueles que não são indígenas, né, então eles denominam de crioulos as pessoas que não são indígenas, não indígenas. É, eles eles se encontram sob a influência de um homem maior, que se chama o Aidamo. O Aidamo seria o que for em relação ao nosso Tuxáua, né, que é o líder e ele é o responsável pela organização né, da comunidade em si. Eles possui alguns tabus ligados à menstruação, como os nossos indígenas também possuem, né? Flora e fauna. As atividades agrícolas também foram influenciadas pelos missionários, né? É, o contato com a civilização não indígena tem modificado a vestimenta, contudo, alguns têm preservado ainda suas tradicionalidades. Eles têm uma ligação muito íntima com a palmeira de Morixa, a Mauritia flexuosa, que é a palmeira de Buriti. A palmeira de Buriti ela tem uma importância muito grande é, dentro da, da sociedade varal, né? é que eles chamam ela de árvore da vida, hoje, e aí eles têm um mito de criação que, de um determinado é, período de escassez, as divindades, né, seres cosmológicos, acabaram por presentear os varal com um, a palmeira de Buriti, né? então dessa ele tira a alimentação, ele tira da, da confecção de utensílios, das redes, cobrem as suas habitações, então vem muito bem da palmeira de buriti. Então eles têm uma ligação muito forte, né? A, a iuruma, é uma farinha, uma fécula que eles extraem do tronco, né, do, da palmeira de buriti. O gusano é um, uma lava de do, bis, do biso do olho, do olho do coqueiro, né? E aí eles comem essa lava. O kumuxino é uma espécie de tubérculo que foi introduzida pela questão dos missionários e ele é um tubérculo que ele se desenvolve em regiões alagadiças. Né? Ele não, não é originário da região da, da América, mas ele foi introduzido pelos missionários e hoje é um tubérculo que tem uma figuração muito importante dentro da cultura oral. Né? Eles basicamente estão na sua grande maioria no estado de Delta macu Aqui é o estado de Delta Macuro. O estado de Delta Macuro ele é construído por quatro municípios. Né? Os indígenas, basicamente, eles vão estar mais concentrados no município de Antônio Dias, Baixo Delta, né? e Tucupita, que é a capital. E foram esses dois municípios que eu tive contato, né? os indígenas que eu pude é, coletar dados. vindo dessas duas localidades em si. É... O processo de deslocamento de ocupação é, deltânica e a imposição do modelo socioeconômico, o desejo de obtenção de bens, a interação com benefícios mútuos, acabaram por levar essa questão da diáspora oral, né, do deslocamento, isso já dentro do próprio território venezuelano. Houve a questão dos megaprojetos, como aconteceu aqui também no Brasil, né, na, na Venezuela, acho que foi na década de 50, construiu uma barragem no rio e essa barragem acabou por salinizar as águas e provocou acidez também no solo, então isso impactou bastante o Zoarau, né Os projetos aconteceram na América do Sul inteira, né? a nossa br 74 impactou muito, nossos indígenas também, aconteceu também no Zuarau, com o Zuarau, na região do Delta Maculam. E isso acabou, esses megaprojetos, todas essas consequências, acabou levando essa questão do deslocamento deles, né? Um território originalmente habitado para os centros urbanos. Na década de 90, o empreendedorismo do setor pretorleiro intensificou um fluxo migratório para os centros urbanos, né? O deslocamento oral ele é ocasionado por questões de subsistência. Eles têm essa questão da economia coletora, então eles vão se deslocando atrás de recursos, né? Então eles vão sempre indo atrás, são sedentários, mas é, historicamente era um nome de desenvolver um sedentarismo, mas não um sedentarismo propriamente dito. E aí essa característica de coletores, eles acabam se deslocando né, atrás de recursos. É, a questão agora do centro de referência ao imigrante. Né? É, o primeiro foco de instalação dos indígenas da, na, na cidade de Boa Vista, se deu na rodoviária e na feira do passarão. Então, eles vieram com essas duas dois é, pontos, né, onde eles ficavam, e aí eles começaram, as entidades começaram a ver, a ter um destaque dentro da sociedade, e acabaram por ir chegando a esse local em si. Né? E aí se destaca muito a questão da fraternidade. Né? A fraternidade foi a que começou, foi a pioneira na, no trato com os indígenas do Aral. É, as atividades do CRI tiveram início no dia 29 de novembro de 2016, no bairro São Vicente. Então, primeiramente, a fraternidade, através com as instituições do governo, elas organizavam refeições em um pé noite, mas isso não essa essa, essa característica não conseguiu sanar completamente a situação do varal em, em, em Boa Vista, principalmente a questão da relação de mendigância, né, e um as crianças que ficavam nos sinais. Então, com isso houve uma nova configuração em dezembro de 2016, o estádio poli poliesportivo esportivo no Pintolândia, né, no bairro Pintolândia, bem em frente à Praça de Irmã, São Sampaio foi cedida para essa nova configuração, né? Em agosto de 2017, o Akinu ele vai ele vai firmar uma uma parceria, né, de cooperação com a fraternidade. E aí depois dessa cooperação, no ano de 2018, o Exército também ele vem somar, né, é, nesse trato com os indígenas do Aral. Então, basicamente, eles sabe, dividir as tarefas, né? O Exército ficava encarregado da alimentação, segurança, reforma e melhoria da infraestrutura. O Acnu, apoiado com as ONGs, ficava responsável pela gestão dos abrigos. É, a minha autorização para a minha primeira visita se deu no dia 17 de setembro de 2019. Ou seja, passou um longo período, né? Eu tive várias outras experiências, né? mais a oficial mesmo, para ter uma experiência maior no abrigo, eu só pude ter a partir do dia 7 de setembro de 2019. É, aqui é um breve mapa, né? Ficou meio achatado por causa do slide que eu tentei colocar aqui, mas na dissertação ele tá O uma na folha inteira então tá bem destacado, né? Então dá para ver bastante bem mesmo. Ó. Centro de Referência à Imigrante, o CRI... É... Aqui o abrigo calbanou, que já não existe mais, a rodoviária, né? os primeiros focos de fixação, rodoviária, é, feira do passarão, e aí tá, tudo tá bem destacado no, nesse mapa, hein? que está dentro da mente certa. É, na presente data, até o fechamento, né, em dezembro de 2019, da coleta de dados, é, existiam duas etnias dentro do abril, que eram os Uarau, 480 indivíduos, e os Yenepa, 30 indivíduos. Os Yenepa são conhecidos como um povo de terra firme, eles são um pouco semelhantes com nossos indígenas, porque eles vivem é, mais próximo do Brasil e em região de floresta. Né? Então eles já têm uma semelhança maior com nossos indígenas brasileiros. É, nessa via nós já idamos, e um Ijan que é como ser denominada a liderança dos INEPA é, é, a, a dinâmica de gestão do, do CRI ela basicamente já estava composta o Acnu faz a, a gestão maior né, do, de todos os abrigos a fraternidade fica com a gestão imediata né, do CRI e o exército fica com a segurança e a alimentação é, esse longo processo burocrático ele é tratado na pesquisa de agir, lógico que ela ele de um, a pesquisa traz um outro contexto, né? Mas ela ela pode ser transmitida para a questão do nosso contexto civil aqui, essa questão do processo burocrático e da tutela em si, né? é, Dentro até a presente data, quando eu fechei, existiam 565 pessoas abrigadas. Eu fiz uma visita à horta, existe uma hortazinha comunitária, ela fica na região da esquerda, do abrigo. É... Eu conversei com alguns indígenas, eles falaram que existiam direitos indígenas na Venezuela, mas que eles não estavam sendo é, cumpridos. Eles destacaram a questão do direito à educação, principalmente a infantil, que não estava ocorrendo até então dentro da, do CRI, né? Havia apenas uma educação informal, e aí existia essa escola-janela do amor e amizade entre dois povos, né? mas era uma educação informal, ainda eles não estavam tendo uma educação formal em si. Houve essa tentativa de inserção no ensino regular, mas isso assim, sem uma inserção, sem um trato, sem tratar as peculiaridades, sem levar em consideração os aspectos étnicos, né? então como o ensino viu que seria uma coisa desastrosa, acabaram por voltar atrás. Né? É, no campo da saúde, eles falaram que são, eles buscam a rede pública mesmo, de, de atendimento, não são assistidos pela rede especial. Né? É, falaram que essa questão do direito à saúde, eles são negligenciados desde o país de origem. Então, essas questões que eu estou tratando, eu digo, ah, os direitos estão sendo negligenciados, essas coisas já aconteciam dentro da própria Venezuela em si. Então, tipo assim, já acontecia lá, e foi o que eu vi conversando com alguns autores nos anos, eu percebi que muitas das coisas que estavam acontecendo aqui já haviam acontecido lá, e outras coisas que aconteceram aqui estavam acontecendo em outras regiões do Brasil, né? Então, essa é, troca de, de dados, eu pude meio que constatar isso, né? É... No campo da habitação, eles enxergam o CRI como um local temporário, mas aí ainda não se sabe muito bem, ainda não se tem uma política pública do que fazer, né? Porque a questão do abrigo em si, ela é mesmo uma questão de política temporária. Até uma inserção, né? As pessoas vão viver o resto da vida dentro de um abrigo em si, né? Elas vão ter que ganhar um uma questão da sua vida em si, né, mas aí os indígenas, eh, mesmo com os próprios venezuelanos não indígenas, já há uma situação difícil com os indígenas, devido às particularidades, torna uma situação um pouco mais complexa em si. É, eles demonstraram desejosos por ter terra, né, um pedaço de terra, e isso pelos tratados, é, pelo ordenamento, não acarretaria um prejuízo, né, caso a União destinado por ato político, uma certa parcela de terras entregar ao aral, ainda que não sejam terras tradicionalmente ocupadas. Né? É, esse infográfico aqui ó, ele vai trazer a distribuição do aral dentro da Venezuela, e isso levando em consideração o censo venezuelano, né? o último censo que teve dentro da Venezuela. É, tá, o estado de Delta Maculo, ele é o que vai sintetizar mais, né? Indígenas, o Aral, destaque para o município de Antônio Dias, Baixo Delta e Tucupita, capital. Então aqui você pode ver 60% tá vendo Antônio em Antônio Dias, aqui eu tenho 15% em Tucupita, mais 10%, que é um outro município do Delta Macula, o estado de Monagas tem 10%, Sucre e Bolívar 3%, e outros estados 2%, né? Então a concentração maior aqui tá dentro do estado de Delta Macuco. É, o os dados desses que eu acabei de relatar é do censo de 2011, né? Que eu extraí da página do Instituto Nacional de Estatística. É, a população de Delta Macuco era de 165.525 pessoas, dessas 41 1.543 são indígenas, 25,4% da população do estado. É... O, o povo aral ele tem muito uma relação muito ligada à, à questão da água em si, tanto é que eles são denominados, o aral seria como se fosse é, povo da canoa, ou gente da canoa, né? Então, ele, tem, ele sofre, sofre uma influência muito significativa com essa questão da água em si, né? Então, nos meses de fevereiro e março, as comunidades desagregam unidades familiares para os morichas para fazer atividade de estativismo, né? Principalmente para extrair a Yoruma, que é a fécula a farinha que eles traem do caule e da palmeira de, de Buriti. É, a Constituição venezuelana, ela, no capítulo sobre direitos dos povos indígenas, ela trata sobre a questão da educação e existir no estado de Otamaculo, né? existe ainda, né? É, na questão dos, inter... dos municípios fora a capital, eles vão até o sexto ano, alguns até o nono, e aí caso a pessoa queira progredir, eles, geralmente eles têm que ganhar uma bolsa ou tem recursos financeiros para poder continuar os estudos na cidade de Tocupita, capital. O mito de origem dos varau é ligado à questão do Aidamo em si, né? Então o Aidamo, a figura do Aidamo ela vai ter, é, ela é muito importante dentro da sociedade Guaráu. E dentro do mito de criação eles vão falar que o que no princípio existiu o Aidamo e os filhos, e aí um dos filhos ele acabou por lançar uma flecha e essa flecha cruzou o céu e chegou até a Terra. E da Terra eles faziam esse intercâmbio, né? Entre a Terra e o reino cósmico, né? Onde eles viviam. E aí, até que uma vez, uma, uma mulher grávida foi passar nessa, nesse portal. E aí ela ficou presa. E a partir desse momento, o, os que ficaram aqui na Terra acabaram por ficar. E os que ficaram no reino, no, no reino de cósmico, eles ainda estão lá e transformados nas estrelas, né? Então, esse é o a origem do povo aral, né? onde eles acreditam, de onde eles vieram, a descendência deles. É... Então, com relação à questão do deslocamento, né, é... a complexidade do... dessa questão da migração em si, ela impossibilita uma questão da construção de um modelo generalizado. né. Então, tipo assim, isso seria uma, uma característica muito errônea, isso tratando-se dos povos não indígenas, e os indígenas essa situação ainda é pior ainda, né? então é, a tentativa de aplicar essas teorias aos povos indígenas, ela destaca as falhas né dessa, dessa conceituação em si, então muitas etnias têm um deslocamento entre as fronteiras como prática cultural, é, por isso eu acabei por trazer a questão dentro da minha dissertação Tratar a questão do deslocamento em si, porque eu achei da questão deles ser mais aceito, você que mais aceita entre os povos indígenas, entre a questão dos estudos que eu vi, e uma percepção própria minha também. Então eu acabei então, por adotar esse conceito em si. É, os maralão, como eu já bem retornei, na busca por recursos, eles tendem a se deslocar periodicamente. Né? Eles dentro aos meios urbanos, padrões são adaptados, né? Os padrões culturais eles são adaptados com essa questão de deslocamento para os meios urbanos em si. Então essas questões eles já vinham nessa questão de marginalização dentro da Venezuela. Então eles já trouxeram muitos problemas para casa base do que eles já vivenciavam lá. Não aconteceu basicamente aqui. Então já vinha de lá dentro do território venezuelano, né? É, inicialmente era restrita ao território de origem e após a intensificação da crise, eles acabaram por transpor a fronteira e chegar ao Brasil, né? É, eles acabaram se deslocando à mendigança, Eles estão no extrato mais baixo da economia do estado de Delta Macuro, que é um dos estados com menor questão de PIB riqueza, é, geração de riqueza dentro do, da, do país da Venezuela, né? Então, eles já, já, ele já figuravam dentro dos centros urbanos com a questão da mendigância. Né? E essa mendigância em si traz é, semelhanças com as técnicas tradicionais de coletas, é, que levam fundamentalmente mulheres e crianças a um ambiente distinto da região deltaica, dentro do contexto de locomoção de suas habitações naturais. Né? Então, como a mesma coisa que eles faziam nessa questão da coleta dentro das comunidades tradicionais, eles acabaram Trazendo para a questão dos centros urbanos, mas com relação a essa questão da mendicância em si. né? As motivações para eles virem ao Brasil são variadas, né? a... traz com precariedade de condições de permanência nos terras tradicionais e a dificuldade de condições econômicas. né? O aprofundamento da crise e. A distância extrema do delta do Orinoco é, está tá fazendo e criando praticamente, um processo que impossibilita é, o regresso. Né? Inicialmente, eles tinham essa questão do transado, de vir ao Brasil e voltar para a Venezuela, mas hoje em dia, basicamente, essa rede está sendo cessada. Basicamente, eles estão se fixando dentro do território brasileiro mesmo, assim, basicamente já há um, um processo sem volta. É, esse é o percurso né, dos indígenas que eu tive contato para chegar ao Brasil. Alguns saíram de Antônio Dias, Delta, Baixo Delta ou de Tucupita. Né? de Antônio Dias vão até Tucupita e de Tucupita eles se deslocam até Santa Helena de Uairém, né, na fronteira com o Brasil. É, Santa Helena de Uairém eles passam para Pacaraima, cruzam a reserva São Marcos, né, até chegar na cidade de Boa Vista, capital do estado. Alguns se fixam na cidade de Boa Vista, outros se deslocam para outras regiões. Né? É. Essa foi a visitação que eu fiz na ocupação espontânea no bairro Jockey Clube. O que eu pude perceber foi que com o incremento da pandemia, muita coisa se modificou né? dentro da, da questão do... Do, do espaçamento essa questão do abrigamento e essa questão de destituição né, dessas populações migrantes né, indígenas e não indígenas eu além de eu sou funcionário público né, trabalho como psicólogo no centro de referência de assistência social e trabalho muito com essa questão de imigrantes né? então tipo assim alguns abrigos foram desativados é, e algumas ocupações espontâneas também foram desativadas e está tendo um processo de concentração na região do 13, ali, do bairro 13 de setembro, próxima à Polícia Federal. Né? Então, ali, praticamente, tá vão se concentrar basicamente, quase todos os, os abrigos, né? e aí vai para mais uma questão da conceitualização de colocarem os migrantes como se fossem grandes guetos, né? longe da, da sociedade nacional em si. Né? Então, ali naquela região, já temos três abrigos, um, um, um o 2 e o 3, sendo o Rondon 3 o maior abrigo da América Latina. Tem o um abrigo Precumã, que fica atrás do Hospital de Campanha, né, que agora é a maternidade, quatro abrigos. Temos um abrigo que foi improvisado em um estádio próximo ali à linha rodoviária. Né? Um outro que foi improvisado numa antiga vilazinha da Embratel, próximo dos Rondons. E está sendo construído cerca de mais dois abrigos. Então, está se concentrando. Os migrantes estão se concentrando ali naquela região, né? E alguns abrigos foram desativados, como o abrigo Tanteiro do Neves, o abrigo Santa Teresa, o lativo Salomão. E eles estão concentrando tudo ali naquela região. Essa organização ela não existe mais, eles foram transplantados para o, o abrigo Jardim Floresta, né? Ela foi a, a última, eu acho, a ser desativada e... E outras ocupações também então, já tinham sido desativadas, né, que as que estavam ocupando é, territórios do Estado ali, a da Secretaria de Educação, que foi derrubado, e agora estão fazendo um outro prédio. Aqui era um antigo shopping de Boa Vista também, tinha uma ocupação, eles desativaram. E a ocupação do Calvano, que era é no tipo do servidor, com questão deles um dia demorou um pouco mais a ser desativada, mas também já foi desativado em si. Na né? época eles tinham 635 indivíduos, 333 eram indígenas, lá tinham o Aral, Enepa, o Pemon e Carinhão. É... Depois que eu de fazer essa visita na ocupação, eu me dirigi de volta, ao... depois ao CRI, né? Nesse, houve uma intervenção artística de um projeto de extensão da Universidade Federal de Roraima, chamado Grafita da Roraima, e eles pintaram todo o entorno do abrego com pinturas relacionadas à cultura indígena e à questão do deslocamento. E a parte interna também. Houve alguns grafites lá, né? É, o deslocamento por entre a Venezuela é um processo caro para eles, né, que eles me falaram, dentro se precisavam juntar uma certa quantia de dinheiro para poder vir até o Brasil e se deslocavam através de carro em alguns trechos da pés e nesse translado eles também falaram que vinham com, em nome indígenas também é, até o Brasil né dentro do, do território brasileiro eles se deslocam de carro também e a pés é, Mas nas ações na Venezuela modo de vida baseado em deslocamentos, né, os centros urbanos eles já vindo sendo marginalizados do território. Outras etnias, elas migraram também, elas estão migrando, mas elas estão migrando mais para regiões de culturas mais semelhantes, né? Destacaram a Colômbia, né? Nisso eu perguntei por que eles não se deslocaram para o país de do Barro, que fica na proximidade, né? Eles falaram que o transporte aquaviário é mais caro, né? Então, seria mais caro esse se deslocarem para a do Barco do que vir para o Brasil. É, há, um, há uma rede de comunicação né, e é através dessa rede de comunicação que eles acabaram chegando perto dos brasileiros. Né. Eles, eles me relataram que tipo vinham aral para o Brasil e eles falavam que conseguiam vender os artesanatos que tinham comida aqui, que tinha recurso. Chegavam na comunidade falavam e aí isso, os outros indígenas acabaram por também adentrar dentro do território brasileiro. Né? Eles também falaram que a situação estava muito crítica e a questão da necessidade de base que eles não conseguiam. Foi a principal é, é, motivação para a migração. Né? Eles falaram que chegaram a, a um estado de, de se alimentar uma vez por dia ou passaram uns dias sem se alimentar nenhuma vez. E a situação era tão crítica que às vezes eles faziam até saque quando vinha os, alguns mantimentos e aí as pessoas desmaiavam ao pegar os mantimentos, né, tão fraco que estava Quando iam pegar o mantimento, ele caía desmaiava de tanta fome que já tava sentindo, né. Então isso, basicamente, a situação acabou por levar a chegar até o brasileiro, né. Até então o fechamento da pesquisa não existia, né nenhum projeto de interiorização para os varal porque fala, eles eram desejosos, mas as características culturais acabaram por não levando a questão da promoção do projeto de interiorização. Né? Então, as considerações. A pesquisa analisou o deslocamento indígena aral para a cidade de Boa Vista, vem por base as legislações internacionais e nacionais sobre direitos dos povos indígenas, que concerne direitos humanos. Como bem foi ressaltado na, na pesquisa, os migrantes indígenas não costumam ser considerados de maneira separada aos demais migrantes, né? então eles costumam apenas colocar o ser indígena apenas como um adjetivo, não como uma, uma particularidade em si. né? e aí se essas peças éticas e culturais desconsideradas em parte, né, algumas com o passar do tempo eles acabaram por é, acabaram por respeitar, por exemplo, o abrigamento só para indígenas, né? Anteriormente o CRI na base da criação ele era destinado, ele tinha composição indígena e não indígena, né? E depois quando viram que essas particularidades, muitos conflitos e muitos problemas Acabaram por deixar a configuração só indígena. os não indígenas foram para o antigo abrigo de né? está desativado já. E essa base que eles levaram em consideração, eles já levaram em consideração quando eles foram montar, montar o abrigo, já no cuida. Em Pacaraima, né? Então, esse abrigo ele já contou com uma estrutura muito mais relacionada à cultura indígena, até mesmo para o Então, a experiência daqui serviu de base para lá e depois para esse outro trato da política pública com os indígenas venezuelanos em si, né? O abrigo Anocuí, como eu não falei ainda, ele fica na cidade de Pacaraima, o nome significa como seria Casa Grande, né? por Casa. E coida seria um aumentativo, né? Então, casa grande, né? Na língua waral. É, todas as distâncias públicas com de caráter têm dificuldade de desenvolver e implementar políticas públicas aos varau, bem como reconhecer as especificidades né? desses. É, como eu já falei, a educação é feita de forma informal, basicamente a gestão é feita por organizações não governamentais, o Estado aí, não faz educação desses indígenas. O Aral já era uma agrupada na minoria marginalizada e discriminada no país de origem. É, com baixo nível de capacitação, pouco adaptada à vida urbana, em sua maioria monolíngua, tende a figurar em um quadro de vulnerabilidade ainda maior dentro dos migrantes que chegam no Brasil. Né? É, -se, é, ele, até o fechamento da pesquisa, em 2019, eles tinham cruzado todo o Brasil. Eles se deslocaram de um extremo a outro. Então, eles se deslocaram do estado de Roraima, no extremo norte, até o estado do Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Então, os guaranês já estão divididos em todas as regiões brasileiras. Não só, mais apenas o Norte, mas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Todas as regiões hoje já contam com indígenas guaranés nos seus estados. Essas foram as referências que eu utilizei, né? Para as que eu citei, né, lógico que são muito mais recentes né, que eu utilizei na dissertação em si, mas são as que, mais que eu estou né? e eu deixo, gostaria de deixar alguns apontamentos, né, é, finais sobre pesquisa, como eu bem falei, quando eu comecei a minha pesquisa, havia uma escassez muito grande de pesquisa sobre a questão do uso oral em é, território brasileiro, né, então eu tive que correr muito atrás para dados, fontes, e foi um processo muito árduo, né? E hoje já você conta com pesquisas. a Universidade Federal já tem duas dissertações, e há muitos artigos, pessoas trabalhando, seminários, já aconteceram seminários, já contato com pesquisadores, venezuelanos. então já está mais amadurecido, mas na época não, né? Então eu destaco aqui, ó duas comunidades é, acadêmicas, redes sociais acadêmicas, né, que você pode acessar, e aí elas foram de suporte para mim, inclusive eu conversei com pesquisadores venezianos de através dessas redes, né, e elas são muito boas para pesquisar pesquisas que não estão no Brasil e pesquisas de dados que você não consegue é, achar com, com facilidade. Um é o ResearchGate, né, que é uma rede, né, de pesquisadores, você pode criar lá o seu PC. E aí você conversa, pesquisa, eu tenho o meu perfil, essa aqui é o link do meu perfil, né, o, a, os trabalhos que eu publiquei e tal, eu coloquei lá, né, o pay lá, tá lá, qualquer um pode ir lá, acessar, baixar. A outra é o Academic Edu também, né, outra rede, você consegue conversar. Eu conversei com alguns pesquisadores da Venezuela através dessa rede e baixei trabalhos, pedi trabalhos, atividades através dessa rede, né. E aí esse é o meu perfil lá, também tem trabalho que eu fiz e eu coloquei lá, o Google acadêmico, né, que todo mundo conhece, também é importante, você cria o seu perfil e aí ele te dá quando chega algum trabalho de acordo com essa temática que você está trabalhando, né, e aí você consegue é, obter bastante dado. O periódico da que acho que todo mundo já conhece, né? E aí você pode extrair uma lista e ver os periódicos, de acordo com as suas temáticas, palavras-chave, o tema que você está trabalhando, né? Para você extrair né, revistas que são a classificação das revistas, ou depois se você quiser publicar seu trabalho também. Ele é, é, é um, muito interessante, né? muito você pesquisar. E aqui é o link para a minha dissertação dentro da base da UFRR, né? O PP Gantz tem todas as dissertações, até a minha turma, né? 2018, De que defenderam. Né? Então tá lá é, as dissertações, você pode consultar, esse é o link para a minha dissertação. Né? Você vai lá abaixo, quer olhar, quer ver como foi que eu fiz, como é que, como é que foi e tal. Pode ir lá pesquisar, lá baixar a dissertação. E aqui é o link para o meu currículo LAS, O LAS também eu vejo, sempre está atualizado, ele também é uma fonte importante de pesquisa, né? Você vê a pessoa falando lá, ah, por exemplo, eu via, você estava tá falando sobre o varal, aí eu ia lá, quando a pessoa precisava no se eu precisava de trabalhos correlacionados. Né, Geralmente a pessoa coloca lá no seu currículo e aí você consegue achar muitas obras, né? falando sobre temas em si, então essas questões de filtrar a temática, ela é muito importante para você a obtenção de dados, para você obter dados, eu sofri bastante, professor Sireno, quando a gente estava começando a dissertação, a gente, a gente procurou, procurei em Manaus, procurava ali, a gente não achava, e aí a gente procurava, a gente achava um livro aqui, outro lá, umas vezes vendendo, né? mas aí havia uma escassez dele, essa, tema inédito, né, e aí eu obtive muito, muito trabalho por meio eletrônico, né, dissertações, TCCs, tese, artigos, então o meio eletrônico facilitou muito, e aí, como devido a essas questões do fechamento de fronteira e tudo, eu não tinha como ir até na Venezuela, não, pegar os dados lá, né? então, muita coisa estava lá, e aí o meio eletrônico ajudou bastante, né, então basicamente é isso creio que se tiverem dúvidas com essa questão da escrita da dissertação que é meio complexa principalmente agora nesse estado de pandemia né? para você desenvolver a sua dissertação em si mas eu acho que esses apontamentos é que são o norte né para você construir o seu trabalho em si né e construir um trabalho com qualidade né também né? E é basicamente isso, então eu gostaria de agradecer, né, Vocês escutaram até agora, né, o convite do professor Cilino, e aí qualquer pergunta podem fazer a ele, e basicamente essas são todos os meus apontamentos, né, muito obrigado, e espero que todos estejam bem.